Falou, daqui Frederico Santarém, caso estejas aqui pela primeira vez ainda não sabes o que é que nós fazemos aqui nos investimentos criativos nós ajudamos os portugueses a investir na Bolsa de Valores para atingirem a sua financeira e com este vídeo quero desejar a todos a todos vocês um excelente Natal, umas excelentes festas, junto de quem vocês mais amam, junto da família, junto dos amigos, enfim, das pessoas que vocês mais querem estar, espero que realmente consigam estar Neste, neste Natal, nesta quadra natalícia, e estou aqui então para vos desejar umas excelentes festas. Eu e aqui o meu amigo Pai Natal, que passa a ser agora, a partir de agora vai ser o Pai Natal Lucrativo. O que é que te parece? Parece-te bem? É? Aliás, ele tem aqui um, uma lanterna, não sei se é para ir buscar, para ir procurar os investimentos lucrativos, assim no meio da escuridão, ok? <risos> Aliás, 2022 foi, sem dúvida alguma, um ano de bastante escuridão para os mercados financeiros, tivemos um ano, um ano de quedas, como é raro acontecer, okay? na maior parte do tempo nós, felizmente, passamos com, com uma, uma, umas perspectivas otimistas, temos a economia a crescer, temos as empresas a lucrar mais, temos os mercados acionistas a seguir, porque os mercados acionistas, ou bar, as ações, não são mais do que fatias de empresas cotadas em Bolsa e, por isso, os negócios prosperam a longo prazo, também, naturalmente, as ações prosperam. Espero que já saibas disso, mas se realmente estás aqui para promover o primeiro canal, talvez ainda não saibas, vai acompanhando -te, subscreve -te aqui para tu, acompanhar todas as informações que vamos passar, todos estes ensinamentos sobre Bolsa de bolsa. Mas este vídeo, este vídeo é, sobretudo, para te desejar, então, um Natal extremamente lucrativo, em nome, de toda a família dos investimentos lucrativos, em meu nome, em nome aqui do Pai Natal Lucrativo, em nome da minha família, da família das pessoas que acompanham aqui a equipa dos investimentos lucrativos, nós todos queremos desejar umas tremendas, tremendas festas, um, uma quadra natalícia absolutamente fantástica, junto dos teus, e acima de tudo que entres em 2023 com uma força mais revibrada, uma força ainda melhor, e que os mercados te possam ajudar a alcançar todos os objetivos que tu queres. Claro que o dinheiro é super importante, não é certamente a única coisa importante na vida, a parte do tempo que tu passas com os teus familiares, com os teus amigos, com os teus entes queridos, é sim nível muito importante, mas um e outro devem estar aqui em, em consonância. Ok? E por isso eu desejo, desejo para ti do fundo do coração, que 2023 te traga uma abundância tremenda, que os mercados te sorriam, porque até porque depois das tempestades, normalmente vem sempre abundância. E por isso eu estou convicto que 2023 vai ser um ano absolutamente fantástico para as ações. Claro está que vamos ter volatilidade aqui pelo meio, vamos ter variações, nem todas as semanas vão ser de ganhos ou de perdas, mas vamos ter variações, e então... Quero desejar-te um, um grande, grande, grande ano gigante, ano 2023. Eu vou estar deste lado a acompanhar-te, a ajudar-te a ter cada vez mais investimentos lucrativos, a seguir a tua jornada como independência financeira e, por isso, quer tu estejas na comunidade lucrativa, quer, ainda não, já agora vais ter oportunidades para te juntar, ok? Mas quer estejas na comunidade lucrativa ou quer ainda não estejas, continuar a acompanhar porque vamos ter aqui Muitas novidades no 2023 para eu te ajudar nesta tua jornada de independência financeira. Um forte abraço lucrativo e umas excelentes festas. Tchau, tchau. E tchau às pessoas. Como é que eu estou? Está bem nisto? Será que é assim? Ou é peste lá? Acho que... Ah, diria até melhor, não sei. Vamos ver.